Boa noite a todos. Aqui é Papa, Uniforme 2 Yankee Oscar, Maurício Nunes, sou ganhador aqui da rifa, 2C718 e do ATU Pro. Comprador, eu vou abrir aqui agora a caixa. Recebi hoje, né? Chegou rápido, chegou hoje à tarde de uma hora, mas eu meia eu só consegui agora, um tempinho para ver, né, pra abrir, tá, pessoal? Vamos abrir aqui os companheiros de ver equipamento ainda que eu não vi também Na, o Maurício, doutor Maurício da Falcão valor direitinho os amigos aí participaram da Rifa, nosso amigo. O meu lixo, hein? E aí eu fui o ganhador, o de nome. Sim. Tô numa caixa de isopor, né? Tô com a faquinha aqui, abrindo. Pronto, virei, né? Então tá aí, ó, tô abrindo, só levantar um pouquinho a câmera, ó, então, vou abrir aqui, olha é aqui que colocou a fita aqui, ó, tá pegadinho. o meu gato, nossa Nossa É que o radião do papai, é? Né? Não? Não é o radião do papai, mas... E aí, nossa? Tô feliz, tanto quanto o pai? Não, Não posso? Aí, já até tá, subiu aqui Deixa eu tirar aqui. Aqui ela vai estar tá com a faquinha aqui na mão, abrindo aqui, tá? Hum? Meu Deu Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o pai. Hum? Oh, bigodão. Acaba, homem. abrindo. Cuidado para não ficar o rádio, né? Pronto. Liderança, gestão e compromisso. Aqui a tampa aberta. Sabe para quem é meu? Você está aí, curioso aí, né? Vem uhum. uhum. fechadinho. Vou pôr aqui, vamos abrir, tirar essa. né? Pôr aqui ó, Tem mais um aparelho aparelho aqui mais só né? só até um. tem um cabo Escapo, né? Que marada, sou mesmo. Agora aqui aqui ah, tá tá Embalado, né?